WandaVision é a novíssima série do momento da Marvel. E olha, ela é muito mais do que uma série, já que ela consegue sair de todas as outras produções da Marvel já feitas, seja para o cinema ou da televisão. WandaVision surpreende a todos nós com seu estilo único, e é até um pouco curioso eu falar aqui sobre WandaVision, já que a série já estreou há mais de uma semana atrás. Mas eu admito para você que com os primeiros episódios eu não consegui entender nada, e só agora, após o terceiro episódio, Algumas coisas sobre a série começaram a fazer sentido para mim, e por isso, juntando cada uma das informações ditas em cada episódio, o herói de hoje preparou esse vídeo especial pra você. Bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e no vídeo de hoje, a gente vai te contar tudo o que acontece na série Wandavision. E olha, você se prepara, porque esse vídeo tá recheado de spoilers, e tem algumas teorias que podem se confirmar... Ou não, você foi avisado. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e manda esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. Se você puder mandar esse vídeo para um amigo, já mostra para mim que WandaVision tem uma força muito grande aqui no canal e com isso eu posso trazer mais vídeos sobre essa série para você. Dito isso, vamos começar falando um pouco sobre a série, começando pelo nosso primeiro episódio. No primeiro episódio de WandaVision, vemos Wanda e Visão, acabando de se casar e se mudando para a pacata de cidade de Westville. Grava que Westville, incrivelmente a cidade onde eles foram olhar, tem a inicial WV, que por uma coincidência do destino, também é inicial da nossa série, WV, Wandavision. Isso é muito interessante e a série tem vários outros jogos de palavras escondidos que a gente tem que prestar atenção e ao longo desse vídeo, você vai conseguir entender. No primeiro episódio, temos uma referência a uma série clássica, que é a série da Feiticeira, uma série que foi muito popular no passado, onde uma mulher com poderes místicos utilizava os mais diversos truques para resolver os qualquer tipo de problema, enquanto seu marido ficava de cabelo em pé para tentar disfarçar que, na verdade, ela era uma usuária de magia. Ou que a semelhança com o nosso primeiro episódio não é mera coincidência, como, por exemplo, a cena em que o Visão está cantando para tentar tirar a atenção da Wanda, enquanto ela faz o jantar utilizando seus dons místicos. Sim, isso é uma referência subentendida. No nosso primeiro episódio, também somos introduzidos a uma personagem muito relevante para o desenrolar da nossa história. Eu tô falando de Agnes introduzida como sendo uma vizinha de Wanda e de Visão. A Green desempenha um papel central na nossa história, e ela vai sendo uma das personagens mais interessantes que a gente vai ver no decorrer da produção. E logo que ela conhece Wanda, ela faz diversas perguntas sobre o relacionamento dela com Visão, como por exemplo, por que eles foram para aquela cidade e quando que eles se casaram. E adivinha? Wanda não sabe responder nenhuma dessas perguntas, mas no meio da conversa, Agnes diz uma informação que é muito importante para gente, que o marido dela, Ralph, somente lembraria da data do seu aniversário de casamento se, na verdade, viesse uma cerveja escrita à data 2 de junho. Essa data é um pouquinho curiosa, e você vai entender por quê, porque 2 de junho marca o julgamento das bruxas de Salim, onde a primeira mulher foi condenada pela prática de bruxaria na cidade. Isso seria até um pouco estranho, Agnes ter essa data como sendo seu aniversário de casamento, mas, na realidade, Agnes representa Agatha Harkness, uma personagem super importante no universo da Marvel, uma poderosa bruxa que usa muito magia, e talvez ela esteja intimamente ligada com o que está acontecendo na série. Eu fiz um vídeo especial em que falei totalmente sobre Agatha Harkness e como que Agnes na verdade é a personagem. E você pode ver esse vídeo onde eu falei várias outras coisas clicando no card que está aparecendo agora na sua tela. Mas a parte principal desse episódio, com certeza, é a hora do jantar de Wanda, Visão e do chefe de Visão com a sua esposa. Nesse jantar, todos eles estão reunidos quando, de repente, o chefe e a sua esposa começam a fazer diferentes perguntas para Wanda, como, por exemplo, da onde ela vem, da onde o Visão vem e, principalmente, quando eles vão ter filhos? E por que estão naquela cidade? E também, como se conheceram? Todas essas perguntas acabam gerando um nó tanto na cabeça da Wanda quanto na cabeça do Visão. E eles não sabem responder essas perguntas, nem quando se conheceram, quando se casaram, quando é a data do seu aniversário, não conseguem responder nenhuma pergunta. E de repente, após serem incansavelmente pressionada pelo chefe, e, de repente, enquanto estava pressionando para conseguir respostas Wanda e visão para descobrir mais sobre eles, o chefe começa a engasgar. E olha que acontece uma das cenas mais tensas que a gente já viu na série, pois a esposa do chefe fica o tempo todo falando para ele, pare, olhando para ele e rindo sem parar, pedindo pare, pare, pare, pare com um sorriso altamente assustador. E aqui entendemos uma coisa, ela não estava pedindo para que o marido parasse de se engasgar, mas sim implorando para que Wanda fizesse com que ele parasse de se engasgar. Sim, Wanda estava fazendo com que o chefe se engasgasse, mostrando que naquela realidade ela tem infinitos poderes e pode fazer o que ela quiser, desde trocar de roupas ou utilizar telecinese até mesmo fazer com que alguém possa se engasgar. E acredite, o homem só consegue parar de se engasgar quando Wanda ordena para que Visão salve ele e cesse aquela ação. Isso é muito louco e isso vai mostrar pra gente na série como que Wanda tá muito mais poderosa do que quando vimos ela da última vez em Vingadores Ultimato. Dito tudo isso, a gente tem que agora seguir, porque já estamos no nosso segundo episódio. O nosso segundo episódio traz várias revelações importantes para nossa história, mas primeiro Começa com Wanda e Visão organizando um número de mágica que eles utilizariam para se apresentar num show de talentos organizado pela comunidade. Um show feito pelas crianças da comunidade, para que todos pudessem fazer o melhor para as crianças. Assim, Wanda e Visão decidem fazer um tuque de mágica, onde Wanda seria a parceira e Visão seria um poderoso mágico chamado Ilusão. É engraçado ver como esses nomes batem. Mas o que importa nesse episódio é que, de repente, Visão acaba comendo um chiclete e fica completamente doidaço. E, assim, esquece completamente que ele estava fazendo um show de mágica e tinha que mostrar que era um show de mágica, e torna o show completamente real. E é um episódio muito engraçado, porque Wanda tenta a todo custo mostrar que todas as coisas que Visão desempenha, na realidade, são frutos de jogos de luzes, jogo de espelhos e por aí vai. E aqui temos, principalmente, um ponto. Wanda é tão poderosa nessa realidade que ela pode fazer o que ela quiser com qualquer coisa, desde fazer com que um piano desapareça e vira mera folha de papel, ou até mesmo transformar vários espelhos em questões de segundos no meio do palco, ou também fazer com que uma pessoa seja invocada de dentro de uma caixa. Sim, Wanda consegue tra transportar até uma pessoa nessa realidade. Os poderes dela não podem nem ser medidos de tão forte que ela é. Esse episódio é muito importante, mas principalmente por causa de uma personagem chamada Dot. Lembra que eu te falei que Wanda e Visão estavam tentando fazer aquele show pela comunidade, que por sua vez estava fazendo aquele show pelas crianças? Pois bem, o ponto estranho desse episódio fica com que não existem crianças na cidade. E é muito estranho pensar, como assim eles estão fazendo um evento para as crianças e em nenhum momento na cidade você vê crianças? Mas isso eu vou te explicar depois porque, agora, você tem que entender um ponto principal que acontece no episódio, quando Wanda sai com visão para fora de casa e simplesmente vê um homem saindo de dentro do esgoto, utilizando uma roupa de apicultor. Essa cena é no mínimo bizarra, mas a gente tem que prestar atenção que o homem tem o símbolo de uma espada nas suas costas, e logo quando Wanda percebe esse homem, ela diz não. E, de repente, o nosso universo é rebobinado para trás, e volta para Wanda e visão dentro de suas casas conversando sobre como aquele dia foi mágico e de repente PUM! Crianças nascem. Depois de ser tão pressionado ao longo do episódio sobre ter filhos ou não ter filhos, Wanda acaba tendo um filho. Ela estava grávida de uma criança. E agora com essa informação a gente consegue voltar lá no início do nosso episódio, quando dizem que aquela reunião inteira vai ser feita pelas crianças. Sim, tudo aquilo foi feito para as crianças que Wanda iria ter. E aquele evento todo estimulou a gravidez de Wanda, fazendo com que ela se desenvolvesse num período muito, mas muito depressa. E isso é muito impressionante. Como que o episódio foi construído para isso? De alguma forma, aquela realidade está estimulando Wanda a ter filhos. E a gente vai discutir aqui nesse vídeo sobre qual o motivo disso. O bom é que eu quero falar para você é lembra que você viu um apicultor um homem lá, saindo com um símbolo nas costas? Esse homem trabalha para a organização Surge. o ponto que é... Mas agora a gente tem que falar de um ponto importante, daquele cara que saiu de dentro do esgoto com uma roupa de apicultor. O símbolo que estava nas costas dele era de uma espada, e esse símbolo aparece em outras vezes na série. A primeira vez que esse símbolo aparece é quando tem alguém vendo os eventos que estão acontecendo na vida de Wanda e Visão por uma televisão. Sim, tem um homem, uma pessoa, observando eles. E nesse momento, vemos aquele símbolo. Essa espada representa a organização SWORD, uma divisão internacional de que busca resolver qualquer problema com ameaças extraterrestres. E, ao que parece nesse vídeo, não vai ser somente extraterrestres, mas qualquer outra ameaça que possa tentar causar o caos na Terra. E agora temos a SWORD sendo formada. Esse símbolo também aparece em outros momentos, como, por exemplo, no minúsculo helicóptero vermelho que Wanda vê no seu jardim, logo após escutar sons estranhos. No segundo episódio, Wanda conhece uma mulher chamada Dot, que era a que estava organizando aquele show de talentos. E segundo Agnes, ela era a pessoa que importava com qualquer coisa que acontecia naquele local. Nas palavras de Agnes, Dot sabe para tudo nessa cidade. Se dê bem com ela e a sua vida será tranquila a partir daqui. Vanna vai ter uma reunião entre as mulheres em que elas discutem como fazer o evento para as crianças e Dot diz uma frase que vai ser muito importante para a gente. O diabo está nos detalhes, minha querida. E Agnes imediatamente responde, Não, esse não é o único lugar em que o diabo está, querida. Esse ponto é importante. porque será que Agnes disse que o diabo pode estar em outros locais a não ser somente nos detalhes? Isso é importante para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha e assistir os próximos episódios. Após esse diálogo completamente estranho dito por Agnes, temos um diálogo entre Wanda e Dot, em que Dot diz e fala que ouviu coisas sobre Wanda, e coisas sobre Wanda e seu marido. Eu não sei o que você ouviu, mas eu garanto, eu não desejo a ninguém nenhum mal. Dot então responde, eu não acredito nisso. Subitamente o rádio começa a identificar uma frequência altamente bizarra e uma misteriosa voz diz Wanda, quem está fazendo isso com você? Wanda, quem está fazendo isso com você? E de repente, o rádio explode. E não só a rádio explode, mas também o copo que Dot estava segurando. E ela acaba se sangrando. E agora vem uma parte completamente bizarra. Dot começa a agir totalmente diferente da forma que ela estava agindo. É quase como se Dott estivesse atuando. E no momento ela estava com as câmeras ligadas gravando e depois estava nos bastidores, sendo ela mesma e não interpretando o personagem. Logo depois que o rádio explode, Dott começa a agir totalmente estranho e tem um outro diálogo completamente diferente com a Wanda. Ao invés de perguntar quem ela é, ela chega e faz uma piada sobre um tema assim bobão. Mas o que importa é que Dott também está sendo controlada por Wanda pois ela tem um pleno controle desta realidade. Isso nos leva ao ponto final do nosso segundo episódio. Dote revela pra gente que o diabo está nos detalhes. Então, se o diabo está nos detalhes, com isso a gente tem que observar minuciosamente cada uma das partes da nossa série, porque assim a gente vai conseguir entender melhor o que que Dote estava tentando dizer com essa frase. Com isso vamos ter que voltar agora para o nosso primeiro episódio correndo. Eu sei que você não entendeu, mas a gente tem que voltar correndo para o nosso primeiro episódio. No nosso primeiro episódio, temos uma cena com a torradeira Stark, a Toastmate, que consegue fazer desde torradas abertas até bolo de carne. Mas o ponto dessa torradeira é que é o slogan que o homem utiliza: esqueça o passado, esse é o futuro. Se aplicarmos essa frase para a postura de Wanda, entendemos que Wanda quer a todo momento esquecer que ela é a Wanda. E qualquer outro evento que aconteceu. E ela não vai pensar em qualquer outra coisa para tentar impedir que as coisas que deixaram ela extremamente magoadas voltem a acontecer. Então ela não quer falar sobre aqueles assuntos, ela não quer ouvir coisas que não a agradem, pois ela agora controla aquela realidade como se fosse uma poderosa tirânica, tendo muitos poderes. Isso é muito importante e no terceiro episódio vamos ter uma cena em que realmente vemos que Wanda tem o um controle total e não aceita que ninguém diga algo que é desagrade. O nosso episódio 3 começa de uma forma completamente interessante, logo após o final do episódio 2, em que Wanda descobre que está grávida, quando a cidade de Westview acaba recebendo cores e se torna o mundo muito mais colorido, com diversas cores que substituem o preto e branco básico. Isso é uma metáfora, uma alegoria, que mostra a série como que a criança era o que faltava para colorir a vida cinza e sombria de Wanda e Visão? Esse episódio foca totalmente na gravidez da Wanda e como ela acontece de uma forma muito depressa já que de repente as crianças estão sendo geradas e elas nascem no final de um episódio de 30 minutos. Isso é impressionante, mostra que a série é muito rápida e muito dinâmica. Com isso, com essa dinamicidade, com esse tempo, a gente tem que falar de um dos pontos principais desse episódio, que é o tempo. Enquanto no outro episódio era esquecer o passado, nesse episódio, o foco é o tempo. E com isso, a gente tem que voltar ao comercial do segundo episódio, porque eu tenho uma teoriazinha que cada comercial de cada episódio se comunica com o episódio seguinte. Então, se tem um comercial nesse episódio, mostra qual vai ser o tema que vai ser trabalhado no episódio seguinte. No episódio 1, tivemos a cena da torradeira Stark. No episódio 2, tivemos o relógio Strucker, um relógio feito para você sempre sair com estilo, que tem o seguinte slogan. Strucker, fará você ganhar tempo. Além de ser um relógio da Hydra e mostra com toda certeza como que Vanda ainda tem as ideias de ter passado um tempo na Hydra e até mesmo utilizar o nome de Strucker, o barão que fez com que Wanda e Pietro desenvolvessem mais as suas habilidades, a gente tem que se ater a esse slogan, já que o episódio mostra como que Wanda e Visão ganharam muito tempo, já que as suas crianças, em apenas um episódio, já são geradas e nascem. Nesse episódio acontecem várias coisas estranhas, e uma que acontece é quando, de repente, Visão contrata um médico para ir até a sua casa e observar os batimentos do bebê e o médico vê os batimentos e constata que Wanda estava grávida de uma criança, definitivamente. Mas o nosso ponto estranho é que logo depois, quando Wanda dá a luz a um bebê, ela logo dá a luz a outro. Seria então esse médico capaz de errar, um médico de carreira, ele conseguiria esquecer, Ou, ao invés de ouvir dois batimentos, ouvir apenas um? Isso é muito difícil. E a explicação é muito estranha. Wanda e visão estavam em dúvida sobre qual nome colocar em seus filhos, Thomas ou William. E essa discussão continua por todo o episódio sobre qual nome que eles usariam, até que Visão acaba cedendo e utiliza o um nome que Wanda queria para o bebê, Thomas. E logo depois de Wanda escutar que Visão gostou do nome Thomas, de repente ela tem novas contrações e dá luz a outro bebê, Billy. Sim, do nada. Uma criança se tornam duas. Nos quadrinhos, Wanda e Visão também têm filhos com o nome de Thomas e Billy. Isso é uma grande referência, já que mostra que vai ter gêmeos na série. Mas por que é importante eu falar do nome das crianças com você? Pois nos quadrinhos, o vilão Mephisto acaba utilizando demônios para tentar roubar as crianças de Wanda. Na verdade, as crianças eram demônios e não filhos dela. Isso causa uma grande confusão temporal, já que Mephisto estava fazendo tudo isso para colocar as mãos nessas crianças. Lembra no nosso segundo episódio, em que tivemos um episódio inteiro focado em vamos fazer isto pelas crianças, e ao final do episódio Wanda engravidou? Sim, ao que parece, existe alguém que está muito interessado nos filhos de Wanda, e a nossa teoria é que seja Mephisto, o poderoso vilão controlador de todas as almas. Mephisto é um dos personagens mais poderosos da Marvel, e já fez pacto com vários personagens, como por exemplo com o Homem-Aranha, que tentou fazer um pacto para voltar a não ter a sua identidade secreta revelada após os eventos de Guerra Civil. Agora que a gente falou sobre isso, a gente tem que voltar para uma parte emblemática do nosso episódio, quando Agnes está conversando com Herbie sobre Geraldine e Visão aparece. Assim, Agnes e Herbie começam a falar sobre Visão sobre algumas coisas estranhas que acontecem com Geraldine, já que ela apareceu do nada naquela cidade. Ela não tem emprego, ela não tem marido, e nem mesmo uma casa. Visão acha isso completamente estranho. Como que alguém pôde parar naquela cidade se não tinha nada? Como essa pessoa entrou naquela cidade? E atenha-se que Visão não faz ideia que tudo que ele está vivendo é uma realidade controlada pela Wanda, e nem sabe também que ele tá morto. E assim, Visão fica empucado com aquilo, e tendo entender o que Agnes e Herb estavam falando mas eles logo cortam o assunto. Minutos antes, quando Visão levou o médico de volta para sua casa, ele logo escutou palavras que, olha, o marcariam para sempre, quando o médico chega e fala que é muito difícil escapar daquela cidade. Ele não usa o termo deixar a cidade, ele usa o termo escapar, como se ele soubesse que está preso, acorrentado e que não pode fugir daquele lugar. E Visão acha isso muito estranho. Então ele chega até a Wanda vê os seus dois bebês no berço e fala ''Wanda, eu acho que existe algo muito estranho com as pessoas daqui e com esse lugar. Nós temos que ir embora.'' E, de repente, Wanda utiliza seus poderes e faz com que a realidade volte no tempo, como uma fita rebobinando. E, assim, Visão esquece completamente do que ele havia acabado de falar e tem uma postura completamente diferente. Isso mostra que Visão não tem ideia do que está acontecendo e está sendo manipulado a todo momento e controlado pela Wanda, que quer viver com ele uma vida perfeita. Olha, esse episódio foi incrível, principalmente pela parte final do episódio com Geraldine. Quando Geraldine está com Wanda e dá luz aos bebês, ela acaba conversando com Wanda, que diz para ela que também era uma gêmea, que tinha tido um irmão e que eles foram separados. De repente, Geraldine diz a seguinte frase, ele foi executado pelo Ultron, não foi? Isso deixa Wanda perplexa. Ninguém naquela realidade, em momento algum, menciona Pietro, e Wanda coloca Geraldine na parede, que logo tenta desconversar, mas Wanda percebe que ela utiliza um colar semelhante ao do apicultor com uma espada. Sim, Geraldine é uma agente da SWORD, mas o nome verdadeiro dela não é Geraldine, e sim Monica Rambeau, filha de Maria Rambeau, que aparece no filme da Capitã Marvel. Se você não sabe, Monica Rambeau é a personagem que originalmente usa o nome Capitã Marvel no universo da DC Comics, e logo depois altera o seu codinome secreto. É interessante a gente ver que aquela criança mostrada em Capitã Marvel acaba se desenvolvendo e também se torna uma militar de um esquadrão especial. Ao lado da Sword, Monica tenta investigar qual é o fenômeno paranormal que está acontecendo naquela cidade, e por que Wanda aprisionou aquelas pessoas, e junto da SWORD, ela tenta libertá-los. Monica trabalha ao lado de outros personagens conhecidos do nosso universo Marvel, como o agente secreto Woo, que trabalha também na SWORD, e também Darcy, a nossa personagem secundária, que atua como uma espécie de estagiária da Natalie Portman, a nossa Jane Foster. É interessante ver o retorno desses personagens para a série, e ao longo dos episódios, vamos entender qual o papel desempenhado por eles. Logo após confrontar Wanda e falar sobre Pietro, Mônica é expelida daquela realidade, expulsa diretamente, sem direito de voltar. Isso nos deixa com várias questões na cabeça sobre o que aconteceu naquela série, o que estava acontecendo com os nossos personagens. E algumas dúvidas vão ser esclarecidas mais lá pra frente. Com isso, o nosso terceiro episódio termina. E agora a gente entra na nossa fase do vídeo, onde vamos falar sobre várias teorias sobre WandaVision. A nossa primeira teoria, já falamos aqui, que era que o vilão, na verdade, seja Mephisto. E as nossas evidências são que no segundo episódio é totalmente focado sobre as crianças. E a série não tem nenhuma criança, até que, de repente, nascem os filhos de Wanda com o Visão, as crianças do Apocalipse, o nosso William e o Thomas. Então existe alguém que está querendo botar as mãos nessa criança. E a nossa grande teoria é que a garça que aparece no terceiro episódio e Wanda tenta fazer com que ela desapareça com uma fumaça vermelha seja, na realidade, uma das manifestações de Mephisto, querendo que as crianças nasçam o mais rápido possível. Um ponto que reforça essa tese é que a poeira vermelha era utilizada em produções antigas para tentar representar o diabo, como, por exemplo, nos inúmeras versões do conto de Fausto. Então, aquela fumaça representaria Mephisto. Isso não é louco da gente pensar, já que a série faz referência a várias produções antigas, e não seria estranho pensar que isso também seria uma referência, já que o diabo se esconde nos detalhes. Nossa segunda teoria é que temos um ator que foi confirmado na série e que ainda não deu as caras. Eu tô falando de Evan Peters, que você não deve conhecer muito pelo nome, mas sim pelo personagem que ele interpretou. O Mercúrio, no universo da Fox. Aquele lá que cantava Sweet Dreams enquanto corria, ela ficava ouvindo música. Esse mesmo, o Mercúrio. O Mercúrio foi confirmado como estando no elenco dessa série. E seria muito estranho imaginar que ele não poderia estar interpretando o papel do Mephisto, já que temos um personagem muito poderoso a ser velado nos próximos episódios como sendo o grande vilão daquela realidade, e não seria estranho um ator muito famoso e conhecido ser convidado para dar as cargas, para tentar encarnar aquela versão do personagem. Um exemplo disso é que o Christian Bale vai ser o vilão do Então, sempre que tem um ator muito famoso interpretando um papel não conhecido, é muito provável que ele seja o vilão do filme. Assim, Evan Peters pode ser o Mephisto, mas a segunda teoria que eu mencionei aqui é que ele também pode estar interpretando Mercúrio e ser uma porta de entrada para todos os X-Men do universo da Fox serem introduzidos ao universo da Marvel. Assim, a Marvel não perderia tempo tentando desenvolver uma equipe, poderia trabalhar com histórias prontas deles enfrentando as mais diversas ameaças, como por exemplo o vilão Senhor Estranho. Isso seria muito maneiro de se ver, os X-Men sendo incorporados e atuando em missões ao lado dos Vingadores. Isso pouparia muito tempo para a Marvel. E se você acha que essa é uma teoria completamente louca, vale lembrar que o segundo filme do Doutor Estranho se chama Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que contará com a participação de ninguém menos do que Wanda, com eventos que se passam logo após a série WandaVision. Então algo vai acontecer em WandaVision que vai mudar completamente a realidade, e somente o Mago Supremo poderá ser chamado para colocar tudo no seu devido lugar, ao lado de Wanda Maximoff. Então é uma teoria boa, uma teoria válida, na a gente pensar que os X-Men serão introduzidos nessa série ao longo dos próximos episódios. Assim, na nossa primeira teoria, o nosso vilão seria o Mephisto, e na segunda teoria, o vilão não seria o Mephisto, mas sim Wanda, que surtaria completamente e incorporaria outro universo para dentro do universo regular da Marvel, gerando os eventos de Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, que como eu disse, vai ter a participação da Wanda. Outro ponto que a gente tem que falar nesse vídeo é que muita gente está achando que a Agnes, a nossa Agatha Harkness, é uma personagem principal, uma verdadeira antagonista, mas numa das cenas divulgadas no material promocional, temos o Visão encostando na cabeça dela e faz com um completo transe. Mostra que Agnes estava sendo controlada e não fazia ideia de onde ela estava, mas ela sabia de uma coisa, que Visão estava morto. Sim, a nossa série se passa logo após os eventos de Ultimato, e Visão não faz ideia de como ele voltou à vida e nem como que tudo está acontecendo ao redor de Kevin. Será que Wanda fez um pacto com o Mephisto? Será que de alguma forma ela conseguiu trazer o Visão de volta utilizando esses poderes? Olha, eu quero saber a sua opinião. Então. Comenta aqui embaixo, por favor, que eu quero muito saber o que você acha sobre o decorrer da série WandaVision. Você tem achado muito complicado de entender o que está acontecendo? Então, cara, comenta, vamos tentar interagir e manda esse vídeo para um amigo seu que eu quero ver WandaVision bombando aqui no canal. Se WandaVision bombar, eu vou trazer vários outros vídeos sobre a série no canal. Tá bom? A gente se vê na próxima, a gente tem vídeo novo todo dia em que sempre contamos uma nova novidade sobre o nosso mundo nerd. A gente se vê na próxima e um Plush! E para você que ficou até aqui, tem um ponto interessante. O nome da série se chama Wanda Vision. Mas e se na verdade não for Wanda Vision, mas sim Wanda's Vision, algo como a visão de Wanda. O mundo perfeito de Wanda Maximoff buscar, fazer com que visão esqueça da vida anterior e até mesmo mude os eventos que acontecem ao longo da série. Pode ser loucura, mas pode ser verdade.